Não sei agora porque você está falando agora, mas hoje estamos aqui com mais um vídeo de Undertale. E estamos voltando agora, né, da onde a gente parou, com a nossa querida amiga Zurema. Oi, eu sou a Zurema. Oi, pessoal. Olá, Zurema. Vamos ver, acho que eu tenho que andar por cima. Z, z, z. Eles não for, eles foram, eles não foram ainda. Esse, esse fantasma parece estar dizendo Z repetidamente mover com força? Não... Z, z, z. Vamos então ser... né? Yes Recurment Stab Luck Não, não quero Vamos checar como é que ele está Desde ataque, desde defesa, esse monstro não parece ter nenhum senso de humor. Oh! Eu sou muito engraçado. Então vamos lá. Vamos. Eu dei um sorriso pra ele. Ele gostou. Really not freezing right now, I'm sorry. Chora, nossa, vamos dar um sorriso pra ele de novo. Eu contei uma piadinha pra ele. <risos> Porra, mas estou tentando ser seu amigo. Vamos fazer. Ele quer me mostrar alguma coisa, deixe-me tentar. Eu chamo de Depper Block. Uh. Você gostou? Oh. apenas virei ruínas porque não tem ninguém perto Mas hoje eu conheci alguém legal oh. Eu vou deixar você passar Ah, obrigado Deixa eu ver um negócio aqui rapidão tá vamos lá subir você você perdeu venha comer a comida É... feito pelas aranhas de aranhas para aranhas tá peraí vamos ligar para ligar para nossa mãe aqui é tutorial Hã? Você ligou? Você me chamou de mãe? Ah, eu suponho que isso te faz feliz ligar me chamar de mãe. Bom então, me chame do que você gostar. Vamos flertar com ela. Ah, oh, <risos> <risos> que adorável. Sou Jurema, tá? Eu sou, sou um personagem assexuado. Ah, Meus status, nível 1. XP, 5. Para o próximo falta 5. Vamos lá. Vai sapinho. Rabbit, ribbit. <risos> Meu amigo nunca me escuta. Sempre que tento falar com ele, ele me corta. Ele corta minhas... enquanto eu falo, pressionando o X. Isso é certo, pressionando X. Oh! Você também não! Deixa eu ver. Ah. Pressing X. That, isso está certo. Pressionando X. Ah. Bom, pelo menos você me escutou. Ah! Ripped, ripped. Eu ouvi dizer que F4 pode fazer full screen, mas o que F4 serve? Quatro sapos? Eu tenho... A... Eu tenho... Eu consigo ver apenas... Três. Isso é intrigante, dizer. Ai meu Deus. Que que que, que você Vamos pegar. Você é rude, só pequenina. Piranha prostituta Jurei é matar? Finalmente alguém entendeu Espera que eu vou tentar entender Acho que eu tô conseguindo Porque tá ficando mais fácil Ui, vamos dar um check nele, gente Ah, atendi. De... Ai. Então vamos lá. Não rally nele. Ai. Eu vou matar ele. Na boa. Tentar mais uma. Eu vou matar ele. Não tá dando muito certo esse amigo dele. Rabbit, rabbit. Eu vi que você é muito misericordi... misericordiosa por um humano. Pelo menos você sabe que agora o um monster. Ah, agora você sabe que um monstro que tem o nome amarelo você pode. É. Coisa. Ah, o que você achou disso? Muito. Isso me ajudou muito, lembre-se. Esperem é apenas dizer que você não luta. Mas talvez um dia você vai ter que fazer, mesmo se o nome não estiver amarelo. Oi, eu vi que você esteve um tempo aí. Eu estou terminando aqui. Eu não estava esperando ter companhia tão cedo. Tem várias coisas caídas aqui na minha casa. Você pode pegar elas mas não carregue mais, não carregue mais do que você precisa. E algum dia é, você vai achar alguma coisa que você realmente goste e você vai querer sair dessa sala com seus bolsos. Mas mais ou menos assim. Que, que é isso? Tem apenas uma alavanca. One switch. Uau! Wow! Ah, já achei. Toscão ai meu deus, imitar você se mobilizou com ela. Você parece que é, parece que você entende o mundo de uma maneira melhor. Ai. Ai Ah não, já sei, já entendi gente Vamos Lá lá, apenas estou eu <risos> Ele dançando Vamos conversar Hiá Ele. ele parece ser do mal ó. Mas está fazendo Tipo, tá errado O carinha lá dançando Vamos conversar com ele mais uma vez Antes de dar espera Vamos ter a misericórdia dele Pronto, é isso aí, cara Vamos ser uma pessoa do bem Paz e amor, jurema paz e amor O que, que é aquilo? quero saber o que é aquilo. E aquilo ali embaixo. Ah, eu quero saber o que é isso. Ai, meu Deus. Vegetoide. Saiu da terra. Devorar. Ele serve um monstro. Não, é monitorado. Contém vitaminas A. Eu não quero a vitamina a. É bem simples ele. Vamos lá, vegetoide. Vamos conversar com ele. Plantas não conseguem falar, seu idiota. Então vamos comer. Como as verdes, ele disse. Devorar ele. Você deu uma mordida dele, você recuperou 5 de HP. Ah, tá, ele queria ser comido mesmo. Não, rally nele. Sim, cara, eu já entendi como é que funciona. Você não gosta de ser tocado, eu te entendo. Ah, eu já tá com a minha maré. Oh, Ó, já tô pegando o jeito. Se eu tô fazendo certo, gente, me avisa aí, tá? Se eu tô fazendo certo. Tomara, né, que eu não quero fazer um final ruim, não, por favor. Quero chorar no final. Que isso? Você achou um negocinho? Missão. Um Você equipou. Aí ah, pra que serve isso? Tá bom, né? Agora eu tenho um lacinho bonito senhor. Olha o fantasma de novo. Agora posso levantar. Vá sem mim. Espere. Fala... Gente. Tem um bug aqui. E eu não sei se gravou. Mas eu não perdi... Sabe, gente. Relaxa que não aconteceu nada de interessante. Só puzzle. Tipo, não teve história nem nada, tá? Eu só peguei mais o jeito como é que funciona essa luta. Tipo, com eles... Dinner. Enfim, como eu estava dizendo... É... Não, vocês não perderam nada, tá? Se... Se a gravação passada bugou, eu não vi ainda. Se ela bugou, eu vou ficar muito triste. Né? Muito triste. A Jurema está comendo suas comidas aqui. Porque temos que ser saudáveis. Pronto, viu como somos amigáveis? Isso aí, consegui. Vamos subir. Ah, oh, parece que... Que isso foi... Mais longe do que, eu achar, do que eu pensaria. Como você chegou aqui, minha criança? Você está machucado? Nenhum arranhão é impressionante, mas ainda... Você não deveria ter é, andado sozinha por tanto tempo. Isso foi a responsabilidade para... Para tentar surpreender você desse jeito. Ah. Bom, eu suponho que não tem nada mais para esconder. Venha, pequenina. Bom Save, vamos lá. Você consegue tirar aí? Surpresa é um butterscotch cinnamon pie. É uma. Tá. Para celebra... pra celebrar a sua vinda. Eu quero que você tenha um. Tipo, vive muito bem aqui. Aqui, outra surpresa pra você. A minha surpresa, mãe Aqui é O seu próprio quarto Espero que você goste Tem alguma coisa que manda uh, Sinta-se em casa Você achou um pedaço da da torta Vamos sair É o Diário Editorial. ler a passagem, sim. Por que o Esqueletão quer um amigo? Porque ela está... Bando-lhe. Tá. É um livro cheio de piadas. Quarto em... Reconstrução. Ih, gente, vai acabar a bateria da câmera. Espero que a minha gravação tenha ido, né? Atrás. Mas então, gente, eu tô... Do... O que tá acontecendo Olha ela aqui Já, já acordou? Ah, quero que você saiba que estou que eu tenho Que estou feliz de ter alguém aqui Tem tantos livros que eu quero compartilhar Vou mostrar o meu favorito Por que tá acontecendo isso? Ela disse que sempre quis ser professora Atualmente talvez... Tá. Bom, fale comigo se você precisa de alguma coisa Oh, oi Você quer ouvir sobre o livro que eu estou lendo? É chamado 72 O que, que será que se... Ih, gente Você sabia que as... Snails aqui. Seria caracol. Ai, ah, gente. Foi. Eu tenho que fazer alguma coisa. Fique aqui. Meu bolo. Nossa, que estranho. Meu jogo tá. tá. Deu umas pausas de gravar, mano Muito bad, vai ser more hard, tá? Deixa eu salvar Pra casa, né? Aí eu faço o vídeo nem que fica curto Pelo menos com o que já tem, né? É você Jurema É você, Jurema não fica assim, Jurema! Olha, gente, cadê a, cadê a Toriel? Toriel! Oi. Você quer saber como voltar pra casa, não quer? Aqui é a saída. É uma única saída. E eu vou destruir. Ninguém nunca... Poderá sair. Agora seja uma boa criança e suba as escadas. Não! Minha saída Todo humano que cai aqui Tem o mesmo problema Eu vejo de novo, de novo Eles vêm E eles saem Eles morrem Você criança Se você sair das ruínas Eles asgor Vai matar você Eu sou o único te protegendo Você entende? Vá para o seu quarto Não irei você não vai tentar me parar. Esse é o seu último aviso. Tô nem aí. Você quer sair tanto assim? Obrigado. Hum, suco. Você é igual aos outros. Tem apenas uma solução para isso. Prove. Prove pra você que você é forte sobrevivente para... Ai, meu Deus. Tutorial. Ela sabe mais do que você. Gente, que difícil. Você não pode... Você não consegue pensar em nenhum top. Gente, não tem como ganhar dela. até pensar algo para dizer alguém mas, de novo mais Gente, como é que Vai, fale com o Toriel Ironicamente, falar não parece ser a solução para essa situação está acontecendo será que é porque a Toriel não quer me matar não desisterei olha isso mano eu vou ter que atacar a Toriel Quero fazer isso, Toriel. Você é minha melhor amiga. Nossa senhora! O melhor lugar de para desviar. É, ó, a Toriel não quer me derrotar Toriel Eu tenho que te derrotar Eu quero sair daqui Você é forte, mais forte do que eu pensava. Escute, pequenina, se você for além disso, dessa porta, continue andando mais longe que você conseguir. Eventualmente você irá che chegar em uma saída. Asgore. Gente, a porra parou de gravar, e eu acho que eu é matei a Eu vou chorar. Por dois motivos eu vou chorar. Porque eu não sei quando que parou de gravar, e eu sei que a parte da tutorial saindo, não deu pra gravar. Bom gente, vou parar por aqui, porque se eu continuar tentando Tá dando uma bosta, vocês viram né mano Caralho, que raiva Eu odeio quando isso acontece, tem dia que não é pra você gravar Sabe aquele dia que você vai gravar e vai dar só problema Foi hoje Espero que vocês tenham gostado né, tentei Então até o próximo vídeo gente Então pessoal Falou